No vídeo de hoje eu vim trazer como colocar os códigos do Clube Ping Brasil que e mas... três códigos novos dezembro de 2022 da Copa Pinguim do Clube Ping Brasil. Com o aplicativo já aberto, já baixado e com a conta já criada, você clica em fazer longuinho, espere carregar, coloca o nome do seu pinguim e a senha, clica em fazer longinho. E aqui que está gente, a única maneira possível de usar os códigos do Clube Ping Brasil, colocar os códigos, clicando aqui em destrave intoline, nessa parte aqui de escolher os servidores, não tem como. Fazer por outra coisa Tipo, você clica aqui em destrave itens Pronto, gente, bem fácil É sempre na hora que você for escolher os servidores Agora eu vou te dizer três códigos novos para você testar aí Que é sem reserva Você pode colocar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo Vai dar certo do mesmo jeito Olha que inter legal, gente Um crachá. e essa camisa da Copa Pinguim E mil de moedas E os Frufes ganharam a Copa Pinguim 2022 No Clube Ping Brasil Parabéns pela vitória Foi uma semana de desafio Evento e muito caute time amarelo conquistou o troféu e a vitória com 17 que pontos. É o time azul é vai legal. explodir o clube Ping Brasil, hein? Então o nome da, do código é Copa 2022 e você ganhou um troféu todo amarelo, um peixe frufe, 1017 de moedas e um plano de fundo fantástico. Esse é um código é dedicado aqui à Argentina. Ele disse que não tem rivalidade, mas eu achei, hein? Olha essa camisa horrível, né? Essa cor não gostei, gente. tá muito clara, a moral, mas eu gostei dos Inters. E aí já tá toda enfeitada com um time amarelo, fruff. No núcleo pinguim teve o time azul, tudo enfeitado com azul. Não só o centro, como eu disse lá no vídeo. Toda a ilha. Olha que legal, gente. Tá bem bonito. Bem dourado. Olha esse lugar aqui também, gente. Acho que tá tudo, né? Vamos, vamos conferir. Não, não tá tudo, não. Me enganei. Acho que é só um forte nevado. Plaza. Só esses três lugares. Não só o centro. Como sempre, vi mostrar os itens para o corpo. Aqui da Argentina, até aqui, agora tá mais bonito, né? Eu sou meio miope. Misericórdia. Eu amei essa camiseta. Muito Legal da Copa Pinguim. Esse aqui é o plano de fundo com todos os times no fundo. O pescoço, a coleira aqui, o crachá da Copa Pinguim. Para as nadadeiras, temos o fruf. Tá muito engraçado essa foto do fruf regalado dos olhos. Também temos o troféu. Eu acho que eu prefiro ficar com o troféu na mão, né? Na moral. que tem a bola. <risos> A Vunzela do time da Argentina. E olha como eu estou. o um bronco, velho. Um troféu sumiu. Roubaram meu troféu. Então dizendo que dá pra pegar o peixe pelúcia. E quando senta na cadeira. Ih, olha lá, dá mesmo. Mas eu já tenho. Porque eu já veio com o um código. Que incrível. Pior, que não tá clicável, entendeu? Então não tinha como saber. Parabéns por descobrir era Roubaram meu peixe também! Mano, ele tá cheio de moça no clubinho do Brasil. O que que tá acontecendo? Olha isso. O nome do bagulho é letra Q ou letra O. Não sei. Letra O, né? Não sei. Sei. É um moderador. De nada o povo falando da Choquei. O que tá acontecendo, gente? Vocês amaram a Choquei, né? Tiveram esses posts estranhos aqui correspondente da Choquei, só fala da Choquei. Farofa da aqui Gente, é isso, mano. Eles aqui hackearam o Clube Ping Brasil. Mano, o que tá acontecendo, velho? Vocês estão loucos demais.